E aí pessoal, nesse Shabbat de hoje vamos falar a respeito da preparação para a festa de cabanas ou festa de tabernáculos E quem vai ler pra gente uma palavra de Jesus a respeito desse tema é o Eduardo Em João capítulo 7 do verso 37 ao 39 No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou Se alguém tem sede, venha a mim e beba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 e aqui a gente vê um exemplo em que Jesus tinha comparecido a essa festa. Tá certo que ele não foi exatamente no período em que os judeus tinham ido, ele aparece efetivamente só no último dia, mas enfim, Jesus aproveita essa oportunidade para ministrar uma palavra a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo que receberia todos aqueles que crescem em Jesus, todos aqueles que estivessem procurando por essas águas, que tivessem sede de Deus, sede das coisas de Deus. Esses deveriam ir até Jesus, beber de Jesus, porque Ele é quem tem as águas da vida. Como a gente está no ano de 2021, o início do sétimo mês se deu em 6 de setembro. Então, duas semanas depois, vai ser a festa de cabanas. E é por isso que a festa de cabanas vai se dar, então, do dia 20 ao 27. Nessa festa, a gente vai estar celebrando a Deus, não as cabanas, durante oito dias. No primeiro dia de festa, a gente monta as cabanas e no oitavo dia que é o dia mais importante, segundo o texto que a gente leu aqui de João, é o dia que a gente desmonta essas cabanas. E a ideia é que a gente fique habitando em cabanas ao longo dessa semana. E habitar em cabanas pode significar dormir todos os dias em cabanas, ou como a maioria das pessoas fazem, que é comer todos os dias juntos em cabanas. Mas você pode fazer todas essas coisas e até um pouco mais. Um dos propósitos para a gente habitar em cabanas ao longo dessa semana é poder reconhecer que é Deus quem nos sustenta, quer dizer, a gente não precisa da nossa casa, a gente não precisa de muitos eletrodomésticos, mesmo do nosso celular, a gente pode simplesmente habitar na presença dele, sem wi-fi, sem Sim. todos os recursos da cidade, sem a padaria, sem a farmácia, é suficiente que Deus nos sustente, que Ele esteja presente nas nossas vidas e a gente esteja rendido na presença dEle. E essa festa costuma ser realizada em memória do tempo que o povo de Deus passou no deserto, em caminho à Terra Prometida. E isso representa as nossas vidas hoje, porque a nossa estadia aqui na Terra ela é passageira e que estamos caminhando para o céu, estamos caminhando para as coisas do reino de Deus. Como nós podemos sobreviver sem essas coisas básicas de hoje em dia, por exemplo, farmácia, mercado? As pessoas elas acham que você não pode sobreviver mais sem um restaurante, senão você não vai ter o que comer, uma padaria. Só que se você pensar no deserto, as pessoas elas vivem de uma forma simples. Elas colhiam maná, provavelmente então, elas preparavam um alimento, elas pegavam água no rio, na festa das cabanas. A gente costuma preparar alimentos simples. A nossa esperança não está nesse mundo, mas nos céus. E quem normalmente fica em crise nessas festas são os adultos, porque eles ficam preocupados com muitas coisas. Ah, mas a picada do pernilongo. Ah, mas o que vai acontecer com os nossos hábitos de higiene? Mas a verdade é que as próprias crianças curtem muito essa festa de cabanas, porque é um momento onde não existem muitas distrações e as próprias crianças conseguem estar mais com os pais. Porque no dia a dia os pais acabam ficando na Netflix, no celular, resolvendo coisas de trabalho. Então acaba sendo um tempo muito produtivo para se compartilhar a palavra com as crianças. E por isso que Deus separa tempos como esse para a gente poder compartilhar com as crianças a respeito das coisas que Deus fez com o povo dele e com a gente mesmo, com a nossa libertação nos dias de hoje. E nesses momentos de festas fixas, as pessoas costumam ficar muito preocupadas. Mas o que, é que eu preciso levar? Como é que a gente tem que fazer? E quais são os elementos corretos? E como prepara os alimentos corretos? E na verdade não tem muitas regras. Porque é uma festa para a gente se lembrar em espírito, em que tudo que estamos vivendo é passageiro. E para que a gente também se lembre de visitar outras pessoas, ajudar outras pessoas. Convidar essas pessoas para também poder participar com a gente dessas festas do Senhor. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? A gente ora a respeito desse assunto. A gente pode estudar. Então, a gente tem que perguntar o que, que Ele quer que a gente faça. Onde Ele quer que a gente esteja. Porque não tem regra. Mesmo Jesus aqui, a gente pode ver que Ele apareceu somente no último dia. Acho que a gente precisa orar e, e com alegria... Estar onde o Pai quiser que a gente esteja, com as pessoas que o Pai quiser que estejamos celebrando essa festa. Não se esquecendo dos necessitados, mas principalmente é uma festa do Senhor, né, do Pai. Que a gente possa se lembrar dEle e buscar nele como celebrar essa festa. Agradecemos pelo corpo de Jesus. Esse é o sonho de Jesus.